Fala aí galera do YouTube, beleza? Aqui é o Makeback. e trazer pra vocês uma gameplayzinha nova do jogo que eu falei que é pra vocês, né? Não sei se eu falei isso uma ou duas vezes. Que eu ia gravar pra vocês, calma aí. Chegou essa bosta? Trazer pra vocês uma gameplayzinha de Wiki. Um joguinho que eu falei, um joguinho de que eu falei pra vocês que eu ia trazer pro canal. Mas então, deixa o seu like aí, se inscreva no canal se você não é inscrito E compartilhe esse vídeo para todos os seus amigos, família, primos e tudo mais E sem enrolação, bora começar o jogo É alto pra caramba, mano Vocês me recomendaram muito isso falando que era muito monte de terror Cara, eu vou me assustar muito Eu tenho vários outros jogos de terror, cara, além desse daqui, mano E esse aqui é um dos mais assustadores que eu achei, mano. Mano, é sério? Além do Grimal Fear, cara, esse aqui é. Tipo assim, eu tenho três jogos no meu computador que eu achei muito. muito. É. como se fala? Assustador. E esse daí tá na lista, acho que número. 2 ou 3, né? Às 45 da manhã. Terminatures. Eles estão brincando o Wiki. É, caso uma criança vai ter que procurar, vai ter que sobreviver. Pelo que me lembro a história. são O é, wiki, wiki é uma história sobre uma, umas almas de umas crianças que se perdem na floresta. Daí todos os... como é que se chama? É, costeiros? Como é que é? é sei lá, não me esqueci o nome. Aqueles não, não são os flores florestais são os, os sei lá, os costeiros, alguma coisa assim, cara. E daí então um, um de cinco um do grupo de cinco pessoas vai ser selecionado para sobreviver até às 5 da manhã, eu acho, na na floresta, né, que as almas foram perdidas. E então a, essa pessoa vai ter que sobreviver com uma vela, ou seja, a gente. Cara, eu vou estar muito ferrado. Lembra que eu tô jogando na minha sala, né, eu, eu fiz, acho que isso é uma gameplayzinha que moveu isso. Tá, som de paz. Eu que entendi é, uma casa, uma vez isso dali já aconteceu há muito tempo atrás Uma casa foi incendiada, prendendo várias pessoas O um ficou com medo, daí o outro falou que ia proteger tá Eu esqueci o nome desses negócio aí, é Costeiros, eu não sei falar o nome, não é, flora, não é florestais cara, não é, é Costeiros alguma coisa assim, eu esqueci o nome. Esse vídeo tá muito alto Vamos ver aqui Tá Um pouco de servidagem não. Não, não, não, não. Tá. Tá. Se não der certo, eu paro o vídeo Tipo assim, eu paro a gravação E daí coloco depois com uma tela diferente É cara, eu vou tudo na 6 Aps meio bosta né? Tem que parar e fazer uma agincadinha ali, ó tá beleza aí já volta beleza gente voltei aqui agora de novo desculpa eu acho que não mudei nada mano tá eu tenho que apertar E pra é exatamente como foi o papel gameplay que vai dar sem querer, mano. Filho da mãe... Ai, meu coração... Como é que eu ligo essa voz? Ai, sério que eu vou ter que ir no escuro, mano. Não consigo enxergar nada. Ai! O cara tá atrás de mim! Tá. Shift eu corpo Filho da mãe O cara cansou 8 fps até que tá bom Se vocês quiserem eu posso gravar uma live né Coração, mano. Ai, meu coração. Ai, meu coração, mano. O coração não suporta isso, mano. Socorro, meu Deus. Vocês viram como é que eu fiquei mano, meu Deus não dá Eu morro de medo desses jogos de terror mano Não, eu já era cagando o Five Night Ferry 1. Todos os Five Night eu, eu era cagado, até os 5 mano Os 5 para mim, para mim mano, era muito menos assustador que os outros O mais assustador para mim dos outros foi o Five Night Ferry 4 mano Porque tu, tu tinha que escutar os barulhos Os bagulhos mano, meu Deus e esse daí, mano, é... é pior? Tá, já escutamos, já escutamos, já escutamos, não quero saber. Na noite. Eu vou morrer com certeza. Tô preparado pra correr, mano. Tô segurando o botão do shift aqui, mano. Ai, filha da puta! Delícia! É só eu ficar parado pra ir não escutar. Se é só pra sobreviver até a. Da manhã, beleza Não, não tá vendo Filho da mãe Caraca, meu Se ele, se ele vier atrás de mim. Ó, tem uma lanterna Tem uma vela lá atrás Focado na, na vela, mano Ele apareceu o corpo pra lá Sai, pequeno esvoado Ok, a vela tá ali Gracias. Mãe Eu só estou encontrando vela, mas eu não tenho nenhum isqueiro, mano. Encontrei mais uma vela. Mas eu não tenho nenhum isqueiro, gente. que você tá esquecendo de apertar um shift mas... mas eu tô apertando mas ele mas meu personagem cansa rápido mano meu personagem é gordo mano fazer o que o personagem é, go... é gordo gordo Filha da Mãe! Filha da Mãe! Não tem mais capa dessa bosta! Filha da Mãe, monstro Nossa! Mano. Sabia que eu tava secando alguma coisa! Eu tenho que comprar esses dois, mano. Claro, eu sofri um acidente, galera. Só avisando pra vocês, por isso que eu não tive gravado a gameplay dois dias, há ah, três dias, tá? Aqui ó, isso aqui é uma parte do, do, do meu sofrimento. Ó. A contraparte parte tá aqui na minha perna que agora tá toda enfaixada aqui, mano. Esse que é o problema, galera. Caraca, mano. Nossa, mano. Eu não consigo jogar de 81. Esse que é o problema. Cry of fear. Beleza. Mas outros jogos? Não. Se for jogos de FPS, beleza. Mas outro jogo. Além do Cry of Fear, eu não sei porque, mas eu não passo. Vou ter que pegar as coisas da minha noite. Então.. Imagina pelo é que ele vinha atrás de mim. Agora esse assim ainda para pra ver. do bichinho que tava correndo atrás da gente Primeiramente, pega essa. Como é que passa pra outra vela? Que? Como é que passa, mano? Calma aí, gente. Eu vou mudar os controles aqui. Mano, não dá pra andar. Poxa, mano, que vacilo. Que o altera deve estar ali no olho Não sei como é que se troca essa bosta. Tem que ver os controles. Ok. Morri. Você me meteu bastante soco e ainda por cima me deu uma cabeçada no final, mano. Que isso, você é doido? Eles são muito agressivos na... na escuridão, isso eu já percebi. Isso daí eu já percebi. eles são muito agressivos na escuridão. Porque agora só falta... Eu vou ter que habilitar, né? Fazer o quê? Controles. Deixa eu aqui tá. Ah, agora só falta uma garrafa Essa garrafa vai ser a mais difícil de encontrar, com certeza Eu acho que se eu encontrar esses 3 itens eu, eu, eu encerro Na ah, primeira noite Caraca, mano me afoguei. Caraca, mano foi 18 minutos Acho que foi Foi 21 na verdade Tá contando com esse daí agora né Que eu parei outra gravação e esse daí Deu 18 de daí. Então deu 21, mais ou menos Deu 20... 21, 22, sei lá Ok, agora eu já sei como é que se faz a... O fogo Da, da vela Pra ver se é isso esse jogo usando celular cara tu vai morrer toda hora agora que aprendi a ligar A parada Então tá aí isso sorte que eu consegui fugir, mano. Até que eu tô sobrevivendo bastante. Certo, é eu vou sair dali, mano. Cê é doido Eu não vou ficar naquele bagulho ali, não, mano. Vou ter que sobreviver à noite, mano. Tô sobrevivendo bem, até. Lembrando, né, que eu tenho mais um jogo aqui no no computador... Nossa, eu já encontrei duas velas de luz, mano Nossa, eu já encontrei mais... Encontrei duas, mano Tá atacado dele. E aí... Onde tem uma luz para eu pegar? Aqui, chama na cagada. Sobrevivi. Chupa quem duvidou de mim. Sobrevivi. Tá, a família. A família foi morta, mas as crianças nunca foram localizadas. Vamos arquivos 3 Tem fotografia as 4. É, tem tá, beleza. Manda amanhã. Ali embaixo conta Mas tá, galera A gente se vê até a próxima gameplay Do, do week Se vocês quiserem, né Mas bom, deixa o seu like aí Se inscreva aqui no canal se você não é inscrito ainda compartilhe esse vídeo para seus amigos Família, primos e tudo e Tanto faz Então a gente se vê até a próxima gameplay eu talvez, não, eu talvez não vou editar esse vídeo Mas a gente falou Até a próxima gameplay Hello!